Dá uma olhada nessa imagem. O que achou dela? Tá esquisita, né? Então, pera lá. A presta é o que me resta, cena 1, um, plano 1, um, take 1. Um. Pois é, ter os recursos certos faz toda a diferença. Deu pra notar, né? Por isso precisamos do seu apoio. Entre na página da campanha, contribua com o quanto puder. Porque o resto a gente já tem.